Ora, o meu processo de trabalho nestas esculturas baseia-se mais no, na junção de pequenas partes de madeira de origens diferentes, por isso é quase como se fosse uma colagem, com partes de madeira que sejam mais remetentes ainda à árvore, ainda à origem, e outras de restos de móveis que já têm um corte mais caricado e depois junto outros objetos que nada têm a ver com, com as madeiras para lhe dar um ar mais, mais, mais alienígena, mais, mais estranho. Mas não, não passa muito disto nestes bichos, é quase só... tentar que eles se equilibrem e ficar uma forma que me agrada. Depois tenho colocar a colocar cor só para não haver esta diferença tão grande entre as diferentes partes de madeira, a cor das diferentes partes de madeira, e torná-lo um mais uno. E a cor ajuda-me mais nesse sentido. Nestas obras o processo é simples, é só ir juntando as partes. Talvez onde, onde tem mais escolha é só que, quando eu encontro os, os, os móveis ou os, os, os ramos, escolher se os vou usar ou não, se me agradam ou não. Mas a única parte mais racional da coisa, pois o resto é ir construindo ver como é que se inclui.